Saudações, povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje é algo muito especial. Caso você não tenha visto, alguns dias atrás eu postei um vídeo sobre o um mod de Fire Night Funkin' do meu personagem, que tá sendo feito pelo Bardo, o Lovin e o Alkin. O mod tá maravilhoso, mas a questão é que agora eles lançaram a semana 2. E além de ter três músicas novas na história do jogo, eles também fizeram três covers de músicas famosíssimas na comunidade de Fire Night Funkin. Então, se você curtir e quiser jogar esse mod, o link tá aqui na descrição para você baixar a semana 2. E é claro, deixa o likezinho aí. E se você quiser continuar vendo o desenvolvimento dessa coisa maravilhosa Que tá sendo o mod do Mr. Bunny. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo Vamos lá Shed Bunny, Trollia, Sand Breaker E outro eu não vi, é Golira, tem alguma coisa com Goliras? Ei, hey, por que você tá aqui de novo? Porque eu quero um round 2 Ó oh, a carinha dele Ah, não, não conseguem ver porque tem a minha câmera na frente, mas beleza Tenha em mente que eu treinei antes, ok? T. vambora Tudo certo enfim, a questão é que eu tava com uma. Pica <risos> na minha bunda. Eu estou mandando esse áudio apenas para parabenizar o meu ótimo amigo, Traveler, por ter encontrado o esteregue no meu vídeo. E por isso eu vou mandar um. FALKING. <risos> Caralho, olha o trap, mano. Ai, oh God, tá pesado, velho. Yeah, eu tô sentindo um ódio no no coração desse bonas. O que no fundo é maravilhoso. É. Preciso dessa música na minha playlist? Eles estão postando no YouTube, se eu não me engano. Mano, vocês não tem noção de como é estranho pra mim eu estar nesse quarto e ver esse quarto desenhado, velho, na minha frente. Nada mal. É, mano, eu sou um cara de sucesso. Claro, quer fazer mais um pouco? Yes. By the way, sua voz mudou um pouco também, mudou bastante. O que você fez? Ah, você sabe, eu estive praticando como cantar, e então eu fiquei assim. Entendi. Porra? Agora que eu vi, <risos> a sua prateleira tem um trollface no topo de uma pica. <risos> Não é o trollface, é o troll <risos> hum, beleza, muito bom, muito bom, muito bom. <risos> Sensacional. Eita, fudeu? Caralho, o beat disso tá maravilhoso, velho Troll Pênis Na é que tem um troll pênis aí contigo Na vida real, mano Na vida real tem o... Apenas o pênis, sem o Troll. Muito bom né Astolfo, Valeuzão, mano. A batalha pelo Troll Pênis. Sério Igor, você não conseguiu? Significa que meu arte tá difícil <risos> pra algumas pessoas. Meu Deus! Calma aí, calma aí, que eu já vejo isso, velho. Caralho, tá muito, é muito foda os dois cantando junto, velho. Oh yeah! Sensacional! Muito bom! Muito bom! Eu adoro cheirar bolas! Qual hum? foi, porra? Me deixa em paz. Eu realmente gosto de cheirar bolas. Beleza, se você diz... Hum, você tem um óculos, certo? Sim, eu realmente amo aquele óculos, especialmente quando... Especialmente pra me comunicar? O que você quer dizer? Bem, é possível me comunicar com outras pessoas dentro desse tipo de óculos? Ah, entendi, entendi. Depois dessa última música, você me deixa usar? Claro, meu brother. Foda, foda. Valeu, Borges. Muito bom, velho. Acho que fudeu. A porra tá outro. patamar essa semana aqui, viu? Aqui a concorrência chora Muito bom, O. Parece que é eles O. de rádio Ah, ele tá muito foda essa música, gente! Parabéns, velho! Ai, meu Deus! Fiquei olhando pro chat, foda-se. Sensacional, né, Trevor? Tá vendo? Mano, eu sabia que, com o tempo, com o desenvolvimento desse mod, a gente ia ver uma evolução da hora, velho Gente, tem uma gota de suor escorrendo no meu corpo, que tá me dando uma agonia da porra. Ai, ai, ai, pronto. Sabe, não é todo dia que você batalha contra si mesmo. Suma só pra mulherada ficar louca, sentindo a Mano, vai se fuder, velho. Eu sei que tem mais coisa, né? Eu até onde eu sei tem mais coisa, mano. Vamos lá, ó. Vai a John John Rich, Trollias, Sandbreaker, Gorilinga. Oh meu Deus, teste aquela que a gente já fez. Ai caralho, nossa senhora, let's go. Vamos lá, nossa eu tô muito louco pra ver isso. Ai ai ai ai ai, ui ui, te deu uma aguinha. Ai meu Deus do céu, essa porra é difícil pra caralho, velho. Meu Deus. O ficou doido sim, mano! Ai meu Deus, eu olhando pro chat. Maravilhosa música. Oh God. do nada. Eita porra! Eita, ele manteve a voz do do <risos> <bro. risos> Uh! Hell yeah, maravilhoso, puta merda, velho. Muito bom, mano. Kabum! Como isso aqui é cabum, Que eu nem lembro. Eita porra! Oh! Muito bom! Já que eu vejo o beat, querido... A girlfriend tratando comigo, velho, pra quê? Deus! Não, não posso perder nesse modo, não, mano! Filha da puta! Vou ter que mandar o concentras aqui, velho. Nossa, essa música é difícil pra cacete, véi. Teoricamente o Bonnie venceu. Exatamente, mano. Concentração, velho. Calma aí. Caralho, que música boa, velho. Deus, uh! nossa, velho. Agora, hora do caos. Let's go. 3, 2, 1, go. <tose> que porra é essa? <tose> Roberto! É, então, exato, eu tô todo desenhado e o verde é uma foto <risos> Caralho Meu Deus, meu Deus, lagou pra caralho Meu Deus, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O que, que foi isso, mano? O bagulho do nada começou a ficar travadão E minhas teclas não funcionavam mais, mano A vozinha do, do Berdo me lembrou a voz do, do Huggy Wuggy do mod do Pop Playtime E aí, Feiro, tudo bom, mano? Chat, já que eu falo direitinho com vocês. Puta merda, gente. Mano, não sei nem o que dizer, velho. Eu tô... <risos> Eu tô genuinamente feliz com esse mod aqui, mano. Parabéns. Oh, obrigado de verdade por tá, por tá focando nisso aqui, mano. Que coisa linda, velho. Muito bom, mano. Muito bom.